Salve rapaziada, e hoje no sábado na Brasa, nós vamos dar uma dica de como que a gente prepara uma bisteca. Vem comigo! Bom, e para falar desse preparo, eu vou chamar o nosso assador de na Brasa Equipamento, Zezé. Chega aí, tamo junto? Tamo junto. Fala galera, Beleza? Zezé, dá uma dica aí de como que a gente pode preparar essa bisteca aí. Show de bola. Então hoje, eu vou trabalhar com a bisteca. Conhecido aqui com o nosso, mais gaúcho, ou filé. Então eu pedi para o açougueiro cortar os filetinhos. Ou chuleta, achando chuleta isso aí também? Chuleta, bisteca. É, regionalmente aqui, nós somos é. pedir chuleta, acho que isso consegue aí. esse corte, né? Aí, Vamos a salgar ela. Então, vamos usar um, um óleo para melhor a aderência do sal. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem. Que assim que eu jogo o, o sal sem óleo, eu tenho uma perca muito grande de de sal. E assim que eu jogar um óleo, fazer uma demonstração nessa aqui. Eu, tá acabando o óleo. Assim que eu Boto um óleo nessa e jogo. Hoje eu vou usar, então, sal grosso com ervas finas no guapo. Vocês podem ver que a minha perca de sal é muito pequena. E a gente poderia estar usando aqui o sal de parrídia, né? A gente já postou esse Sim. vídeo aí das diferenças dos tipos de sal. Aí tem que cuidar um pouquinho mais né, do, do, na dosagem do sal. E também poderia estar usando a flor de sal. Mas daí para tá salgar depois. Isso. Então, ó, usar a flor de sal. Para passar ela sem sal nenhum, mas isso é de acordo com o gosto, né? A gente tá usando sal grosso. Vamos dizer, a gente temperou, né? E agora ela tá aqui, sei lá, a gente temperou uns 5, 10 minutos já a carne. Ela tá aqui com o sal grosso e vamos deixar aqui? Não. Dá para deixar aqui descansando mais um pouquinho? Dá. Porém, acho que é melhor vamos botar aqui para dar uma defumadinha. Vou puxar o braseiro agora. Utilizando, importante utilizar uma luva de alta temperatura. Vou puxar essa lenha que está pegando fogo agora. E catar o braseiro que está aqui embaixo. Como puxamos o braseiro aqui, enquanto ele dá uma esquentadinha na grelha aqui, nós vamos fazer um negócio diferente. Vamos usar essa grelha então em cima do firebox e vamos fazer uma sala diferente aqui utilizando como é que é uma chapa? chapa devidamente já aquecida eu vou dar uma acrescentada aqui manteiga Veja como, como está a situação, cara. Vai ficar muito boa, cara. Vou puxar uma para aqui. Deixa fritando aqui. Nosso braseiro tá quente, tá? Show de bola, tá no ponto. Bora baixar mais umas duas aqui. eu volto assim que estiver pronto Dá uma viradinha vou tirar esse aqui então está pronto essa cara já está pronta bora provar Sensacional, bicho. Sensacional. Tamo junto. Ficou fantástico tanto o assado na grelha quanto na chapa em cima da carne box. Essa foi mais uma dica de sábado na brasa. Tamo junto, semana que vem, no sábado na brasa.